Aí, turma. Só no visual. Ó. No alto da Serra da Calçada aqui, ó. Belo Horizonte lá tá no fundo. Olha a estrada para Casa Branca. Lá no fundo é brumadinho, né? A Arlete aqui arrumando a corrente dela. Nem tudo são flores.